a nossa ciência, o nosso estudo sobre, sobre tudo, né? não só sobre o comportamento humano, que é o que faz mais parte da minha vida, mas nós temos o um limite, né? E o limite ele é delimitado por crenças, por medos. Por, por várias coisas, que o ser humano é pródigo né, em fazer. E é, para poder clarear um pouco esse tipo de, de assunto que eu estou abordando aqui, né, que seriam os limites das nossas buscas e pesquisas, em um artigo que saiu um tempo atrás, em que eles é, fizeram experiências, que era uma experiência psicológica né, com um grupo de pessoas, onde ah, as pessoas que queriam participar eram voluntários, né, e foi feito num regime de prisão. Né. Então um grupo ficou como preso né, e o outro grupo ficaram, as pessoas ficaram como carcereiras, né? É, o experimento era para durar, conforme eu li, duas semanas, mas ele foi abortado lá pelo sexto dia, mais ou menos, porque aqueles que assumiram o papel de carcereiro começaram a fazer coisas absurdas com os presos, que era uma experiência apenas, né? mas coisas violentas, de, de sexualidade, de tudo. Né? E, conforme essa experiência, né, alguém, em algum momento, depois de assistir e né, ouvir é, comentários né, sobre isso, é, não entendia por que, que o ser humano faria uma coisa dessas, né? maltrataria o outro, violentaria. Por que, que ele faria isso? Né? Se as pessoas que foram voluntárias, elas tinham passado por testes e tinham comportamentos morais adequados, tinham equilíbrio psicológico, né? ficou muito difícil de explicar isso. É óbvio que para mim não é tão difícil assim, nesse momento, por tudo que eu estudo. Mas eu já falei isso várias vezes. Enquanto o ser humano estiver trabalhando na área emocional, é mais fácil ele descer do que subir. Mas isso é óbvio que foi, foi alicerçado pelo meu conhecimento é, dos chakras, né, dos campos de força humana. É, que são captadores de energia, captadores exteriorizadores de energia, e que a parte abaixo do chakra cardíaco é absolutamente reativa, né? quando você olhar, você já fez. E a parte superior, não, a parte não é reativa. Então, é como a maior. A, a maior como a população da Terra, na sua grande. Quantidade está abaixo do chakra cardíaco, o mundo que nós temos é um mundo é, com consequências que são desastrosas nesse momento. Né? É, a parte reativa é a parte da violência, é a parte do não pensar, é, das, dos exageros, né, das reações. E todos os medos que nós mesmos criamos. Então, quando você dá para uma pessoa o poder, o poder está nessa parte, ele não está acima. Né? Eu sempre estou falando isso porque, para mim, nesse momento parece muito, muito óbvio. Pode ser até que eu mude de opinião lá na frente quando caminhar um pouco mais com relação à pesquisa do comportamento humano. Mas nós somos muito primitivos. né? Mas não... não... Não adianta querer falar sobre amor, sobre, sabe, respeito ao próximo, não na condição que nós estamos, né? Nós não enxergamos. Você vai ter aí na população da Terra um grupo tão pequeno que se exerce com afeto, carinho, com boa vontade, com equilíbrio, é, sabe, com, com desapego, né? Que não vai fazer muita diferença nesse mundo, né? Esse mundo está muito mais para a turba, né? Da turba insana fazendo coisas que são totalmente é, sem sentido, né? Não é de outro jeito. Então, uma experiência dessa, para mim, não assusta, né? Não assusta mesmo. O ser humano vai fazer um longo caminho para poder ter bom senso, né? Só estou falando disso, ter bom senso, porque quando a gente usa os comportamentos morais e acha que, olha, viu, ele teve um comportamento certo, coerente, nós estamos falando de decreto, né? Não estamos falando da espontaneidade do ser né? em ter atitudes que sejam coerentes, porque é, é sentido assim, né? Então, a explicação para essa experiência, para mim, é clara. Sei que para a maioria das pessoas talvez não seja. Mas eu quero acreditar que todo mundo um dia consiga enxergar a si e a todos que estão à sua volta e a tudo que está à sua volta. Para a gente não destruir o planeta sobre a, o rótulo de que estamos evoluindo, construindo e progredindo. Né? É isso.